A casa Só é poeta bamba de Samba Agoniza, mas não morre Teu canto é forte, é brasileiro Vem pra roda, ai ai, De amarelo e lilás Olha o povo a brincar esse clima de paz Se você jurar Que é meu quase amor Hoje eu posso ser seu perro Vem pra roda, ai De amarelo e lilás Olha o povo a brincar Thank yes.